Tudo bem, pessoal? Olá para todos. Olha só. Nosso estudo da geometria ela vai começar pelo, pela forma mais simples de todas, que é o ponto. O ponto, olha só, vocês não estão conseguindo enxergar o ponto. Então, o ponto, ele pode ser identificado. Então, como nós identificamos um ponto? Ele pode ser identificado pelo cruzamento de duas linhas. Então, percebe que ao utilizar o esquadro, eu apoiei na base da régua paralela, fiz um traço perpendicular, né, reto, e depois, com outro esquadro apoiado, ó, eu vou identificar esse ponto. Então, no cruzamento entre essas duas linhas, existe um ponto. Então é isso que eu quero dizer. O nosso estudo de desenho geométrico, ele vai começar de uma forma bem simples, que é o ponto. Sendo que o deslocamento desse ponto gera a linha, que por sua vez, desdobra se em outras linhas de formas diferentes. Né? Então, se a partir de um ponto, um ponto eu tenho um deslocamento gerando a linha. Essa linha e esses deslocamentos de ponto unidos vão gerar o quê? Outras formas né, no espaço e no ponto. Um Conforme nós unimos esse pequeno ente geométrico, eu vou tendo a concepção de ângulos, polígonos e tudo que a gente vai estudar na geometria. Então, nós vamos começar exatamente por esse estudo. O ponto, que é a figura mais simples e pode ser representado dessa seguinte forma. Apenas um ponto um único ponto, o ponto não é uma bolinha assim não, porque esse aqui já é uma infinidade de pontos. Né? Ele pode ser identificado com apenas um ponto, com o bater do lápis, né? com o cruzamento de linhas ou vários cruzamentos né? e apenas linhas perpendiculares, desde que sejam exatamente perpendiculares entre si no encontro dessas linhas perpendiculares, eu tenho um ponto. Então, tenho várias formas de definição do ponto. Né? Em contrapartida, a linha, que é o deslocamento contínuo de um ponto, né? ou uma sucessão de pontos, ela vai ter várias formas. Né? Ela pode ser uma linha é, qual, classificada, a forma, né? vamos dizer, a forma da linha, uma linha sinuosa, uma linha curva, uma linha que é mista, né? Que mistura o que? Um traço reto e um traço curto, né? Uma linha poligonal, né? Onde eu vou ter vários tipos de ângulos nessa linha, ó. uma linha. Depois, se eu inverter o esquadro, eu vou ter um outro tipo de ângulo aqui. Ó. E vou ter... E tem a possibilidade de sucessivos ângulos. Né? Então, passa a ser uma linha poligonal. Né? Também tenho a famosa, né? e é a que será mais bem estudada de todas, a linha reta. A linha reta. Né? Tenho linhas onduladas. Então, a linha que é ondulada, e assim vai. Então, são vários tipos de linhas, né? quanto à classificação de forma. Muito bem, mas a linha também pode ser classificada quanto à, à sua posição no, no espaço. né? Vamos dizer o seguinte, essa linha em relação ao espaço, ou em relação à régua, ela está como? Inclinada. Né? Essa linha em relação à régua, ela está como? Horizontal. Outra coisa que eu tenho aqui nessa marcação, essa outra linha aqui em relação à régua, ela está vertical. Então, em relação à posição no espaço, eu vou ter três tipos de classificação. Inclinado, horizontal e vertical. Muito bem. E nós vamos ter vários exemplos né, dessas linhas. Por exemplo, um telhado, né, se eu quiser desenhar uma casa aqui, alguma coisa assim. Né? A linha do horizonte com um barquinho, um cara pescando e tal. Então, eu tenho várias situações dessas linhas na natureza. E é isso mesmo. Foi observando, ó, o termo vem geometria, medida da Terra. Então, com certeza, foi da observação do que ocorria na natureza, que o homem, né, os matemáticos, passaram a perceber o quê? A relação dessas formas com a questão do desenho. Muito bem. Prosseguindo, então, em relação à classificação das linhas, né, nós vamos ter uma classificação em relação à posição relativa. Né? Então, quando uma reta... Né? Então, vamos lá. Eu tenho uma reta qualquer. A posição relativa de qualquer outra reta em relação a essa pode ser, se tiver com a mesma distância, ó, em mesma direção, eu tenho uma reta paralela. Né? Se eu tiver... Uma relação entre a posição dessa reta 2 é paralela em relação à reta 1. Um, né? Do mesmo modo, se eu tiver aqui uma inclinação de 90 graus, vou fazer assim, ó, que vocês possam perceber melhor. Então eu apoio o esquadro e apoio o esquadro menor, então eu tenho o rebatimento dessa angulação, né? Então, olha só, se eu tiver uma linha que está a 90 graus em relação à reta 2, o que, que acontece? Essa reta 3, ela tem o quê? Ela está perpendicular, ou seja, numa relação de 90 graus, né? E eu também tenho... <cười> Em relação à posição relativa, as retas oblíquas, que é o quê? Qualquer reta que, em relação à outra, possui uma inclinação. Né? Então, no caso aqui, ó, a reta 4 ela é oblíqua à reta 3 e à reta 2. Super simples, né? essa questão das retas. Outra classificação que nós vamos ter, que é muito importante, isso nós já vimos lá na Euclidiana, é o que Classificação quanto à definição. Isso aqui vocês apanharam um pouco é, quando nós vimos geometria euclidiana. Então, vamos, vamos rever aqui. Ó. Vou virar a folha para que eu possa desenhar nesse campo aqui para vocês verem. Veja bem, presta atenção. Quanto à definição, então, uma linha pode ser uma linha reta. Tá? Uma linha reta quer dizer que ela não é sinuosa, ela não é em curva, ela não é mista, ela é completamente reta. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. vou desenhar essa linha reta aqui, utilizando o esquadro apoiado, usar esse retângulo que já está pré-desenhado aqui, para a gente posicionar essa linha reta. Ó. Uma linha reta. Uma linha reta. Essa linha reta, como nós vimos, ela tem uma nomenclatura. E a reta, por ser deslocamento do ponto, ela é infinita. Lembra? Então, a nomenclatura das linhas retas é uma letra minúscula, por exemplo aqui, um S, ótimo. Depois nós vamos ter um segmento de reta, ou antes disso, uma semirreta. O que é uma semirreta? É uma reta que possui, vou identificar o ponto com um cruzamento, né, então vou cruzar aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, e vou dar um nome para esse ponto, lembrando que a nomenclatura do ponto é uma letra maiúscula. Então, a semirreta, quando ela vai estar, é quando a linha reta é definida apenas em uma de suas extremidades. Então, aqui ó, eu tenho uma definição de um ponto, e para cá eu não tenho nenhum. Então, isso é uma semirreta. No entanto, se eu tiver duas definições de extremidades, por exemplo, se eu tiver um novo ponto, aqui vou marcar o ponto, ponto B, certo? Ponto A e ponto B. O que, que acontece com esse é, espaço entre A e B? Entre A e B passa a ser chamado de segmento de reta. A e B, passa a ser chamado de segmento de reta, porque possui as duas extremidades. Se, não, se, se possuir uma extremidade só, eu tenho uma semirreta. Certo? Porque ele tem uma única extremidade. Bom, agora vamos lá. Nessa mesma reta, né, eu posso ter outros pontos sendo marcados, né, ou vários outros pontos. Segmentos, não é isso? Se existir outros segmentos né, nessa mesma reta, por exemplo, né, se eu tiver aqui o ponto C e tiver aqui o ponto D, concorda que eu possuo aqui um segmento né, entre C e D? Certo? Também. Então, se esses segmentos que são marcados pelas letras estão na mesma reta S, eu posso dizer que eles têm o mesmo alinhamento. Se eles possuem o mesmo alinhamento, eles são colineares. Então, são segmentos colineares. Né? Muito bem. Segmentos colineares, quando suporte possui vários segmentos. Quem que é o suporte? A reta S. Né? Muito bem. Outro tipo de segmento que nós temos são os segmentos é, adjacentes. O que, que é o segmento adjacente? Ele é um segmento que está, possui o mesmo suporte, a reta S, né? ele é colinear, mas ele é consecutivo. Então, por exemplo, o segmento AB, segmento BC e o segmento CD seriam segmentos adjacentes, porque eles são consecutivos, um na sequência do outro, certo? E estão na mesma linha, no mesmo suporte, por isso são consecutivos e lineares consecutivos e lineares. Agora, uma coisa que confunde um pouco é quando eu tenho e a gente fala sobre segmentos congruentes. Aí eu trouxe a minha régua aqui para a gente poder falar sobre segmentos congruentes. Que são segmentos que têm a mesma medida. Então, ó, se nós estamos trabalhando na questão do espaço, né, eu poderia ter nessa reta R... Nessa reta R, eu poderia ter o segmento? É, segmento AB é, segmento A e B. Poderia, não poderia? Não. Poderia ter o segmento AB. Né? E esse segmento AB, ele tem Coincidentemente, 3 três... três centímetros. Tem três 3 centímetros. Bom, no outro lugar aqui no espaço qualquer, né? Eu poderia ter um novo segmento, né? Então vamos supor aqui, ó. criar um segmento novo, né? Um segmento essa reta aqui vai ser a reta s né então eu tenho um segmento novo e esse segmento vai ser marquei os pontos do segmento vai ser o d e o e certo se a gente medir ed ele também vai ter 3 centímetros. Esses dois segmentos aqui, ó, tanto AB quanto ED ou DE, não estão na mesma reta. Uma é a reta R, outra é a reta S. No entanto, eles têm a mesma medida, 3 centímetros. Então, o que dizer desses dois segmentos? Que eles são congruentes. Ou seja, são segmentos, que tem a mesma medida. Muito bem. Bom, então em relação aos segmentos e aos tipos de linhas, é isso que nós temos que estar trabalhando. Outra coisa que nós vamos ver no próximo vídeo, é como que eu utilizo e desenho a partir dos esquadros. Então, essa foi uma introdução a respeito de como nós vamos iniciar o nosso trabalho de desenho geométrico.